Ah -am, ah -am, ah -am, testando. O áudio tá saindo. Bom. Vamos lá, o que, que eu vou fazer? Oi, João, Gabriel, Castro. Tudo bem? Deixa eu ver. Não tá aparecendo? Chegou cedo, hein, João? Ah, eu coloquei minha senha errada, velho Calma, gente, que já tá começando Tá me escutando certo, João? Hoje você já saiu, já Ai, pelo amor de Deus Será que... não sei Gato Cheques, oi Pinguim Lucas Oi Pedro Lucas Ah, eu falei Pedro Lucas duas vezes, como assim? É, chegou cedo Ah não, gente, tem que ser Olha Live Insane, tá chatbox tá ali, você ventila... ajudou o ventilador, ok, gente? Calma aí, gente, que vocês <risos> estão vendo. Oi, G, Oi, Andy Games 2D. Só um momento, gente Só um momento Calma que vai dar tudo certo Gente, como é que... Não Ai, meu Deus O que, é que eu tô fazendo? Calma lá, gente meu Deus. Ah, Tia, apareceu. Tá, gente, calma aí que eu tô arrumando Você sabe se é a desse vai voltar? Vai voltar sim, né? Porque por causa da, da festa da música Jan Manda um salve pro Kiko Meu Deus, o gato cheio começou com a putaria ali, gente É, assim, né? Eu tô entrando no servidor Oi, Eliane Calma aí, gente, que eu, eu não sei, gente, eu não sei resolver esse problema de tela Ah, que legal Ah, gente, como assim, velho? Ah, não vai pra tela do clube pinguim velho Ai gente, que raiva. Que não, que raiva. Calma aí, gente, que eu tô arrumando aqui. Só um momento. Não, por que não vai pra tela, velho? Olha isso. Que isso? Calma, gente. Só um momento que a gente vai começar já. Ataque. Ah, tá. Aqui, a Kendall se volta, volta assim. Calma, somos. Aí, gente, sai da tela. Quando... Como é que eu vou ler os comentários sendo que essa porcaria sai da tela? Ah, meu Deus! Não. Olha lá, eu buguei tudo agora. Alguém me ajuda. Calma, gente, que a gente vai começar já já. Buguei foi tudo agora, gente. Tá tela preta, eu sei, eu sei. Eu sei que tá tela preta. Gente, tá bugado? Não, não travou não. Ai, não sei se travou ou não. Ah oh, mãe, my... eu esqueci, eu esqueci, eu esqueci Windows Capture Aí, aí pra onde vai Ah Tá, bora começar assim mesmo Mas não sei resolver isso Olha isso Meu Deus, chegou a e o gato cheque fica louco agora Um salve pra todo mundo, um salve pro G, a Liane, Já dei salve Fel, me chama de Júlia. Gente, eu, eu não, eu não consigo... Luizinho frio. Tá com frio. Nossa, saiu essa peste. Na hora que eu ia digitar, ainda bem que saiu. Agora, como é que eu faço? Gente, alguém pesquisa como é que eu faço pra... Quando eu, sa eu saí do clube Pingo e não vi para essa tela aqui, ó. É difícil, gente, é difícil, eu não sei. Eu não, eu não consigo... Não, tudo bem, tudo bem. Aff! Ai, ah, ele não cai, né? Ele não cai, meu amor. Eu quase caí ali, né? Mas eu não caí porque... Eu não caí, né, gente? Eu perdi a velocidade, eu perdi o gelo. Eu tô até bugado aqui, eu até polarizei aqui. Eu tô, pa... tô impactado, tô impactado. Calma, eu vou desimpactar aqui, gente. Eu jogo com uma mão, gente. Eu jogo com uma mão, você não viu eu jogando com duas. Ah, vou enviar essa mensagem. <risos> tá com frio. Ai, tá um saco isso, né, gente? Eu não posso, eu não consigo olhar os comentários sem vibrar essa tela aqui, ó Ué, o bolo foi... Gente, o povo já começa caindo do nada, tipo... Será que eles caem mesmo? Pra eles caem? tipo assim, eu não caio, eu não caio nunca Eu já tô jogando com a mão, olha Como assim velho? O povo começa caindo do nada. Olha lá. Olha um juro que eu tô. Gente, tá bugando, tá bugando a imagem. Se tiver bugando é normal bugar, sabe por quê? A internet é uma bosta, o é uma bosta. Ó oh, o Thomas entrou. Vamos de quatro agora. Posso comprar um trenó para mim? Sou rico. Ah, eu gosto desse trenó aqui, né? Que é 200, é mais barato, né? O trenó de 200 é mais barato. Além de ser diferente dos outros. Gente, eu não consegui o... Leu... Eu não posso ficar... Eu tô bugado aqui, velho Ah, não quero minha tela de Steam Aff Ai, meu Deus, eu vou cair! Ai, diabos! E eu não caí, velho Olha esse, olha esse Eu nunca comprei um treinol novo Oxe, o outro do nada ali, bugado Sai É minha vez de... Não, não, não, não, não. Eu caí, velho É minha vez de brilhar Ai, vamos é jogar, mas eu não sei, eu não sei. Ai, eu mal consigo sentar aqui porque. Gente, se minha voz parar do nada, me dizem. Eu vou ler os comentários sem o negócio. Olha lá, gente. E aí, bugou agora? Pronto, agora bugou. Ah, só tem o, o Gato Check falando, é, spamando. Agora vamos fazer o que? Eu quero o selo do Dance Club. Vocês poderiam me ajudar? Ainda está tendo a festa, disse que era só sábado Gente, eu estou em live Vamos fazer o selo do dance club Ai, me digitei rápido Meu Deus, o Lord Voldemort tá aqui O Lord Voldemort Aquele que o nome Não deve ser dito O Lord Voldemort Tá aqui, gente Posso ser Um comensal Da morte Logo de Voldemort, velho Estou ao vivo Vamos pro Dranciclame Gente, eu não consigo ler o chat sem vir aqui Ah, só tem... Ô, oh, Gato Chex, para de spamar, senão eu não vou conseguir ler os comentários dos outros. Olha o chat pelo celular, Féu. Não, mas o celular tá servindo como microfone. Você tá vendo que a gente é pobre? Aff, o celular, tá, se eu mexer no, no, no celular, ele vai desconectar o microfone e vocês vão ficar sem escutar minha voz. Que isso, gente? O MIT mandou: Oi, MIT. Desculpa, não ver. o gato cheque fica spamando, gente. Algum moderador banha o gato cheque, mas o gato cheque é moderador, então se banhe, gato cheque. Oi, oi, sim. Oi, sim. Ai, eu já tô com enxaqueca. Não sei olhar pra esse computador. Minha vida é só esse computador. Gente, vamos pro Dance Club. Vamos pro Dance Clube, vocês que chegou, vão pro Dance Clube. Eu quero o selo do Dance Club, gente. Bora juntar uma galera, agromerar, partiu aglomerar Aff. Boa tarde. Boa tarde, Guleve Boa tarde, Pinguim Gamer. Boa tarde, cara aleatório. Boa tarde, Bolo Fofo. Você apareceu, Bolo Fofo. Eu não sei como ler os comentários sem... Afim. Ah, Ó, gente, até... o que eu posso fazer com a tela, gente. Tá, parei. Parei. Um salve, um salve, um... Pra o Tula. Tuliene. Serapão. É só as contas da mãe. Boa tarde, um dog. Um dog. Bugou O Clube Ping Brasil Bugou pra mim, gente Ai, gente Socorro Gente, o Clube Ping Brasil bugou Como eu vou ler o chat pelo celular Se eu tô usando como microfone Gente, é sério, não tem um lugar pra botar as pernas, é ruim demais, gente Ai, morrer aqui, que dor nas costas Nas costas tá doendo, gente Oi, Su, tudo bem? Ah, voltou, voltou, voltou, bugou Vamos conseguir o selo do Dance Club Alguém tá triste ali? Eu também tô triste. Nós não tem ninguém no dance club. Cadê você? Ó, você está ouvindo Rosinha? Gente, é para você estar. Tá? Eu tenho que chamar o povo e vocês têm que estar tá aqui no dance club, né, gente? Ninguém tem que ficar chamando o povo, né? Como é que eu vou ler? Como é que eu vou ver os comentários? Ninguém sai daqui, ninguém sai daqui. Todo mundo no nosso clube. Hoje a gente vai virar o dance club. Feltu deu um berro, eu não tô, eu não deu berro, gente. Ah, deve ser porque tá muito alto, não? Ah, mas tem que deixar muito alto mesmo, vai que eu falo baixo. Oi, Su. Su tá bem. Amém. O Leandro disse... Que tá vendo eu no jogo. Ai, gente, eu tô miope, velho. Eu não tô enxergando quase nada. Minhas costas já tá doendo aqui. Ai, queria tanto ter... ter uma cadeira game, velho. Ai. Vai, vou tentar... Ai, deixa eu instalar aqui no pescoço, gente. Obrigado a todos que estão assistindo, tá, gente? O Samuel, um salve pro Samuel. Você tá assistindo, Samuel? Um salve, ó. Boa tarde para você, A gente não vai dar, velho Eu queria tanto selo Eu pensando na vida Mano, eu tô jogando Clube Ping Brasil também Oi Snows, Snow CPBR Tudo bem <risos> o cara manda que jogo horrível, mano. O cara que <risos> um salve pra mim, velho. Tem vinte e dois, tem vinte e dois. Já, já tá todo mundo aqui. Meu Deus, como é que eu vou puxar todo pra cá? Gente, eu vou puxar o povo pra cá. Gente, só, só um minuto. Oi Samuel. Samuel é o nome do meu irmão, gente. Eu não aguento mais tanto Samuel na minha vida. Gente, não saia do dance club! Vamos conquistar o selo. Do dance clube Estou ao vivo Entra num dance no dance clube Que nome é esse aqui, gente? Que isso? Aí bugou de novo, gente Eu sempre tá bugado Não a live que tá bugando não o clube, meu clube pinguim Que tá bugando Eu até buguei para falar a palavra bugando Deixa o quê? Deixa o quê? Deixa o quê? Sou linda! Ai, autoestima é tudo, gente. Estou ao vivo. Detetive. Sebra aí. No YouTube. Oi, filho! <risos> Cadê sua foto? Bora pro centro, já estamos no centro, meu bem. Ai, meu Deus, falta três pessoas. Bora, bora, bora. Ai, o povo sai. Não, gente, não saiam. Nossa, não tá conseguindo nada, gente. Mentira, me iludiram. No YouTube ao vivo. Aí, gente, o outro vai e mete a gente vai conseguir hoje. Sou linda, disse que o CPB é ao vivo. É, é horrível, não gostei dela. Aí vai a menina, uma jabiraca. Não, o pior que ela fala é que é o e tá jogando, né? Eu, eu acho que é a ironia. Não é possível. E, Kenneth, qual servidor você tá? Tá em qual servidor? Eu tô no servidor ventilador, tá na tela, gente. Cadê o Música de anjo gente? O Música de anjo já já vai chegar, tá? Faz duas semanas que eu tô falando que o Música de anjo vai chegar, mas vai chegar. Um dia chega. O que tá acontecendo? Apocalipse. A aglomeração. Aglomeração. <risos> Dança, meu filho, dança, dança... Não, não é para assinar, não, é para dançar. Isso é mesmo, aí tá começando a bugar, gente. Tá começando a ficar lento. Eu gostei... <risos> o que tá acontecendo... deu o um Miguel que faltava duas você me enganou Bob ao vivo gente gente alguém dá um vai vai lá chamar mas gente está bugando Tá bugando, gente. Tá bugando, tá acontecendo. Quando chegares na casa do teu teu Deus, tira a sandália dos teus pés. Purifica o teu coração. O lugar tanto é. <risos> eu não sei, gente. Não sei por que eu é isso. Diz que a aqui ele da tá aqui O nome do cara é Porco. Porco. Ô, você é irmão da Peppa Pig, velho. Não, deu um monte de evangélico aqui, gente. Dá like, deixa pra Brain Rico Meu Deus, se like dá esse dinheiro. Tá travando, tá é? Tá travando. Quanto mais gente entrar, mais vai travar. Ah, Travando tá céu, desde quanto tu é santo Ah... desde desde sempre. Não tá mostrando o que você tá escrevendo, só, só dá pra ver no vídeo ao vivo. Ah, é o clube bloqueando, gente. O clube pinguim banheiro pra banho. que encalho. Olha que a escrita me disse, não tem escrita, vai. Gente, minhas mensagens... Tá bloqueando e de padaria. Que vamos na prainha, o que? O... o gato cheque, vamos na prainha Eu quero pra linha da selo, não Olha <risos> o pescoço, minhas costas Eu tô dançando, não tô dançando, nem sei onde é que eu tô Onde é que eu tô, gente, que sou eu Obrigado, Pepa. Obrigado pouco aí por se inscrever. Ganhou. Como assim você ganhou o selo? Pinguim Lucas voltou. GG, cram. Gente, manda ele pesquisar o no YouTube, porque minhas mensagens não tá aparecendo. Escreva assim, é, pesquisa o Febrain no YouTube, estamos ao vivo. A gente pode divulgar porque a gente tá fazendo live do Clube em Brasil, né? Já ganharam dois selos? Ai, que fome, gente. Tô passando fome. Vai ter o evento da dança Jan. Da dança Jan pode ter no Música Jan, né? Cadê? É, onde eu vou aqui, gente? Em atividade, né? Quero ver se eu ganhei o selo. Caela na pista com dez pingueiros em dança e clube. Ok, eu ganhei já. Faça uma festa para. isso aqui é no meu igre. Acho que esse grupo nunca conseguiu, conseguir, né, velho? Já tô não botar meu igre. Mas eu acho que nem tá disponível. Cadê gente? Não são dois selo. Ah eu ganhei, gente. Eu ganhei os dois selos, tchau, obrigado. Obrigado quem participou. Opa, tá todo mundo sorrindo, vou sorrir, também. Tá, tá. Vocês querem fazer. Vocês querem fazer outros outros selos? Vocês estão vendo minha mensagem? Vocês estão vendo minha mensagem? Eu estou silenciado, gente? Vou atender essa equipe aí. Vocês estão ouvindo minha mensagem. O céu do igru não, o celo do igru não vai dar não. Gente meu Deus do céu, tá muito bugado. O princípio nunca descarregado, é descarado, manda todo mundo dele, né? Pra ganhar um selo. Esse selo não funciona, muita incompetência. a conta secundária. Vou usar a conta secundária, gente. Gente, o Noni tá vivo. É. eu vou entrar na minha conta secundária para fazer outros selos. Agora, como é que eu saio? Não tem um botão de voltar aqui, eu tenho que sair e entrar do... Ah, não, gente. Gente, tá muito do Que isso, velho. Ah, tem um botão de sair, sim. Eu que sou burro mesmo. Cadê, gente? Como é que eu faço mesmo para sair? É, se eu sair, vai sair. Ah, eu vou na home, eu vou na home. Engraçado, se eu sair, eu vou sair. Tá. Se eu sair, eu vou sair. Oi Gabriela. Oi Vintinho. Gente, eu tô lendo. Oi Noel. Meu Deus, como é que sai? Para de abrir a página. Ah, eu saí. Ah, só ela clicar em sair. Meu Deus, velho. Gente, eu vou entrar... <risos> Quase que eu morro ao vivo. Eu vou entrar com a conta secundária. Vou entrar com a conta secundária. Oi, Breno. Meu Deus, gente, eu tô sentado aqui. Não nada, velho eu não ver minha senha, assim, ok Porque eu tô com preguiça de censurar Ah, não, eu não posso censurar aqui, né Tela preta Sinceramente, eu vou trocar esses bagulho aqui Não tô gostando mais Como é que troca? Eu vou trocar ao vivo aqui mesmo No aí, gente, eu tenho essas duas contas. A Jabiracana, que foi que é a Jabiraca, né? Alguém já tava usando a, o nome Jabiraca. Inferno, hein? Olha aí, minha senha. Aterisco, aterisco, aterisco. Eu quero fazer o selo. Vocês estão ainda no dance club? Estou usando a conta da Jabiraca aí para vocês. O que eu uso para fazer live? Eu uso. Tá aparecendo na tela o que eu uso para fazer live. <risos> Meu Deus. Ai meu Deus, cururu aqui, gente. Já fui abordado por um cururu já. Meu Deus, meu Deus, talento. Já saíram todo mundo? aí eu ganhei um selo, pelo menos, dessa pista colorida. E os dois gente Boa, galera Boa, boa, boa Pesquise Sebraim No Youtube Estamos ao vivo Já abri a Cana Nunca deixo o cururu Falando assim. Vou tacar sal nesse cururu Vou tacar um sal boa. Gente, tá tela preta, porque vocês não me avisaram? Meu Deus, eu ganhei o doce, os dois selos e vocês nem viram. Gente, como é que sai dessa tela aqui? Gente, eu, eu sou velho. Eu não sei mexer nessas coisas. Como é que eu saio daqui, velho? Eu vi agora que alguém falou tá tela preta. Porque eu tava colocando a senha. Ah, gente, bugou. MEU DEUS... o seletor de cena... o que é que eu estou fazendo? gente... gente... não sei... gente... ai meu Deus... O negócio é muito lerdo, velho. O gente, eu não tô conseguindo ver nada, tá? E aí, gente? E... Ah, tá. Ai, meu Deus, gente, eu não tô. Gente, deu, deu ruim, deu ruim. Eu não sei como é que volta. Gente, bugou o PC. Gente! Ai, meu Deus, sai. Só dá ruim na coisa de pobre, velho. Gente, eu não sei como é que sai dessa tela. Gente, roga, me ajuda. Gente, eu tô morrendo. Eu não sei como é que vai pra tela inicial onde tem a live. Gente, eu sou muito lerdo, velho. Gente, não sei, não sei, gente, não sei. Toda hora abre uma página aqui. Tá tudo bugado, velho. Meu computador é uma bosta mesmo. Velho, pra que eu fui fazer isso, gente? Vocês sabem que eu sou desastrado, vocês deixam eu fazer isso. Mano. Eu não sei como é que volta. Eu tô com medo de clicar aqui e fechar a live. Aff, velho. Não, gente, é o. <risos> <risos> uh, acabou de sair da live. Dá bem que tu saiu gente eu não sei velho manchei. como é que mexe nisso ai eu vou morrer que agonia que negócio difícil você para que você para que coloca esses negócios difíceis? Gente, alguém me ajuda. Gente, alguém pesquisa aí, pelo amor de Deus, como é que sai da tela aí? Gente, eu não sei ligar mais a tela, não. Não sei, não sei, o um negócio é difícil aqui com eu mexer. Eu, com minha lerdeza aqui, eu não vou conseguir, não. Ai, para de abrir página do Google. Ai. Que saco. Meu Deus, velho, como é que sai? Como é que sai, velho? Como é que sai? Como é que socorro. Gente, gente, gente, alguém pesquisa e me fala como, como configura. Eu não tô. não tô conseguindo. como é aonde tem um X aqui? Painel. Não tem nenhum X aqui. Isso aqui é o quê? Como é que fecha isso, velho? Meu Deus, velho... Eu sei lá como é que mexe nisso, gente... Ah, eu vou pesquisar aqui no Grog... Vai bugar mesmo, né... Porque eu vou pesquisar... Sai da minha vida... Remova a minha vida... Gente, vamos, bora cantar... Bora! Meu Deus, o que eu estou fazendo? Remove a minha vida! Calma, calma, calma, calma, calma. Vamos pensar. Como é que eu vim pra cá? Ai que raiva, eu vou... Eu vou... Hum, hum, hum, hum, hum, hum, hum, não sei, velho, não sei como é que mexe nisso. Ai que susto! Meu Deus, velho, tá tudo bugado. Ai, gente, não sei, velho, é tão triste minha vida, sei lá. Eu já cliquei em todos os botões aqui, não vai para tela inicial. Todo mundo até já saiu, já. Aff, velho, eu não sei, gente. Tá, eu tô conseguindo ver os comentários, mas eu tô conseguindo ver os comentários. Só que não vai, gente, não vai. Eu não consigo ir para a tela inicial, onde eu de, com, onde eu mexo na live. Tô até triste. Não, gente, não. Não é a tela do jogo, não, gente. É a tela do do do do transmissor, é, do transmissor. Do Meu Deus do céu, do transmissor. <risos> ah, devo falar, velho. Será que se eu... não, se eu abrir e fechar... se eu começar a live de novo, vocês entram? Não, só se eu fechar e abrir, né? Porque eu não sei como... Não, não sei por que esse negócio é assim. Tá, vou fechar e abrir a live de novo. Um beijo.